Eu sou o Internauta. seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no obliterando dos Jogos E no vídeo de hoje, um especial de Natal Se tudo der certo, ano que vem teremos The Sims de volta ao canal Para quem não conhece, esse aqui é o The Sims 2 Muito bem, começando! Bravo! Muito bom! Se você quiser ver outros vídeos de The Sims, É só clicar na playlist que tá aqui no card E conferir Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui Desejo a todos um Feliz Natal E até o próximo vídeo